em 15 dias Queridos irmãos da Terra Que momento extraordinário passa este planeta Em 15 dias todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro. A cidade-luz mergulhada nas trevas. A cidade eterna parece condenada a encontrar seu fim. Enquanto isso, o planeta terra, organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. Rios estão ficando cristalinos. o ar está mais puro em todo o mundo e as estrelas estão mais visíveis, tudo isso em 15 dias. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam seu egoísmo, deixando evidente quem serão os futuros moradores da terra regenerada. E que ironia! Esse vírus abençoado parece não atacar animais, o seu alvo é a espécie humana. Eu disse abençoado, né? Abençoado, sim. Pois nos foi ensinado que a dor é grande professora. E quantas lições podem ser aprendidas com essa situação. Sabemos que para o espírito na matéria é difícil ver as coisas com os olhos da alma. Mas creio, o que acontece nesse momento é uma oportunidade única que outros orbes não tiveram. A guerra nuclear era o karma da raça humana. A autodestruição, o seu destino. Mas este planeta tão amado por Jesus, recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado diferente. Em vez de se autodestruírem para aprenderem a fraternidade, se afastarão uns dos outros para aprenderem na dor da solidão a importância do coletivo a importância do coletivo. Sentirão na falta de contato humano a importância de um abraço. Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecer seus corações. Dor, lágrima e sofrimento ainda serão sentidos nos próximos meses mais feliz daquele que entende esse momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o um momento com atenção e um amor infinito. É finalmente chegado a hora. A Terra amada não será mais a mesma. Se pudessem ver o que vemos veria um espetáculo que está sendo a mudança vibratória do planeta. Que força tem a oração, que força tem o pensamento, tudo em 15 dias. O que não será possível quando essa vibração for perene? Hein? E como é infinito o amor do Cristo, Ele está em cada coração, em cada oração, em cada pensamento, como um pai que não abandona um filho. Que ser extraordinário, com que um simples raio de seu olhar magnânimo seria capaz de ofuscar o próprio sol. E esse ser gigantesco olha para a Terra com piedade e amor. Então, que motivo existe para se ter medo? É? O momento é de esperança, o momento é de mudança, mudança para uma nova era. É também, é chegada a hora de espalhar a esperança. Esperança. Aqueles que têm consciência do atual momento estão sendo bem-vindos a um planeta regenerado.